Você já sabe quais canais de marketing você vai divulgar o seu negócio? Vamos falar disso. Solta a vinheta, Malcolino. Olá, aqui é o Bruno Pérez. Esse é mais um guia de marketing e hoje a gente vai falar sobre. Canais de marketing. Óbvio que eu vou falar um pouco mais de canais digitais, vou falar de canais mais baratos e mais acessíveis, porque o foco aqui no guia de marketing é você que tem um budget mais limitado, você que tem um projeto, você que está estudando marketing, você que vai lançar algum projeto, vai começar algum negócio ou tem uma pequena e média empresa. Por que eu estou falando isso? Eu vou apenas citar, eu farei agora, mas eu não vou entrar em detalhes em canais de marketing tão grandes canais de massa e canais mais caros beleza vamos lá antes antes eu quero saber se você já viu os outros vídeos do guia de marketing se você não os viu aqui em cima vai aparecer um izinho é um icard se você estiver vendo no no, no computador né? no tablet no celular esse tablet aí esse izinho não vai funcionar muito na televisão também não aparece nada eu fico que nem um maluco é, apontando para as coisas aqui. Mas terá o link aqui embaixo do, da playlist do Guia de Marketing para quê? Para você. Dá uma olhada nos outros vídeos. Por quê? Porque a gente está encerrando quase esse primeiro bloco. Tem mais esse vídeo e o próximo de terça-feira, que está bem legal, eu gravei em lugar externo. Fica um monte de ventania aqui no, no microfone. E a gente vai encerrar esse primeiro módulo, que é o módulo de marketing, conceitos de marketing, de planejamento. O próximo módulo a gente vai falar sobre conversão. Tem um monte de gente já mandando dúvidas sobre isso. Já tem vários vídeos gravados. E no guia de Marketing a gente vai indo por módulos. Conversão, vamos falar dos canais, vamos falar de uma série de coisas. E por que eu tô falando isso? Porque é importante você entender mais ou menos o que a gente já falou até aqui, porque senão pode ficar um pouco jogado para você quais canais. Se você não viu, não quer ver, beleza, vamos aí e vai dar certo. Canais de marketing. Então você, até este momento, vamos lá, até este momento você já fez o seu planejamento, então você fez seu planejamento, teu, vai aparecer o vídeo aí, planejamento, você planejou o seu negócio, você escolheu, pesquisou a sua concorrência, fez um, um benchmarking, analisou os mercados que eles estão trabalhando, já viu quais canais os seus principais concorrentes e o seu nicho de mercado trabalha mais, e pode ter vários canais, falei isso no vídeo também. Depois, você fez uma análise SWOT, fez os 4Ps de marketing para entender melhor o seu produto, para entender as suas fraquezas, as suas forças. Depois você... Entendeu o seu público-alvo, pesquisou mais sobre o seu público-alvo, entendeu os anseios, as necessidades, as características desse público, o que eles querem ouvir. Você construiu personas, certo? para poder conversar com esse público-alvo, para poder é, conseguir construir histórias, vamos falar storytelling no futuro, para poder construir posts, para poder construir newsletters, banners, campanhas, para poder vender melhor o seu produto. Você já fez essas etapas, estabeleceu metas e desenvolveu os KPIs, os indicadores-chave para poder mensurar tudo isso aqui. Já fez isso? Se você não sabe do que eu estou falando, de novo, vai lá, aqui embaixo tem o link da playlist do Guia de Marketing, ou vai estar aqui nos cards também, e entende um pouco mais. Por que você precisa entender tudo isso? Porque agora a gente vai falar sobre canais de marketing. Uma vez que tudo, tudo isso aqui está estabelecido, onde você vai divulgar o seu negócio? Hã? Então agora eu vou apagar a lousa e vamos falar disso. E vamos falar de canais digitais vão divulgar o seu negócio, peguei um dizinho novo, ó, bacana, Então ganhei vários dias aí esses dias então vamos lá, você já tem o seu negócio, então eu vou trazer dois exemplos para poder facilitar uh, o entendimento, porque se eu falar de canais de, de, de marketing, canais de marketing digital, canais de divulgação da sua marca, do seu projeto, e alguém pergunta assim, Bruno, mas quais os melhores canais para eu usar? a resposta vai ser depende, e as pessoas geralmente ficam meio bravas quando a resposta é depende, mas... Se você viu aqueles passos que eu falei e viu os outros vídeos, você vai me entender. Depende do seu nicho de mercado, depende do tipo de público que você tem, depende do tipo de negócio, depende de uma série de coisas. Depende do budget lá no seu planejamento, quanto você pode gastar. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, Existem canais mais tradicionais, canais de mídia de massa, canais que são um pouco mais caros, mas atingem mais pessoas. Esses canais são indicados para negócios que já estão em um nível de maturidade mais avançado, que já tem um público definido, que já atingiram alguns objetivos prévios e tem mais investimento. Estou falando de quais? Estou falando de televisão, estou falando de rádio. Rádio não é tão caro, mas também é um, mídio, um nicho... Um canal de nicho mais de massa, não é tão de nicho, entendeu? Então ele é mais abrangente. Estou falando de grandes jornais, grandes revistas, por mais que sejam revistas de gênero. Então, esse, esses são canais mais tradicionais, que eles, ao meu ver, hoje em dia eles são canais complementares, principalmente para você que é o público aqui do nosso guia de marketing. Então, nos meus outros exemplos, eu não vou citar esses canais, mas eles existem. E acredito que no seu planejamento eles entrariam num outro momento. Trabalhei em várias startups. Uma delas hoje se tornou gigantesca, está na televisão o tempo inteiro. E ela demorou quatro anos para chegar na televisão, para atingir todo o público. Porque ela já tinha atingido e completado outros nichos antes, certo? Então, eu vou trazer dois exemplos. Um exemplo de um projeto fictício, físico, e um exemplo de um projeto online. Para você entender a diferença dos canais que a gente pode procurar, certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Uma loja de cosméticos física, ela não tem e-commerce, ela vende fisicamente ali, em loco, certo? Ok, então exemplo número um é uma loja física, certo? Minha letra é linda, uma loja física, então vamos lá. Primeira coisa que essa loja física pode fazer, então ela já sabe o produto, já sabe tudo, certo? Então ela já sabe onde está o público-alvo, ela sabe que na região dela ali, muitas pessoas passam por ali, muitas pessoas podem ouvir falar, ou são potenciais compradoras, porque ela não vende online. Eu falo compradoras porque ela já sabe que o público dela são mulheres, daquela idade, daquela região, ela já pesquisou isso, já sabe o que outras lojas estão fazendo. Então, o primeiro canal que eu divulgaria esse produto que eu indico para você seriam parcerias. Certo? Parcerias. E essas parcerias indicam o quê? Você vai fazer algum material aqui. Certo? Vou só um material aqui, ó, material. Esse material seria o quê? Seriam flyers, panfletos, é, códigos de promoção, de sorteio. E eu distribuía isso em salões de beleza, em casas de estética, salões de estética, consultórios, clínicas, ao redor até em farmácias, onde você sabe que vai ter uma concentração do seu público-alvo ali na região. Você faz parceria, você pode até oferecer é, uma comissão, ou em troca você também divulga na sua loja. Então, utilizando offline. Então, isso aqui é o offline. Vamos pôr aqui, ó. Offline. Certo? Existem canais offline que vão ajudar você ali na sua região. Eu tenho vários cases de amigos que uh, se esqueceram do canal offline e divulgaram apenas online. Vou explicar um pouco melhor isso. Então, faria várias parcerias. Segundo, eventos... Ali no bairro, você tem vários eventos é, da comunidade, às vezes tem eventos gastronômicos, a, a, eventos populares, eventos culturais, eventos de dança no seu bairro, na associação do seu bairro. É, dependendo da sua cidade, às vezes ela é uma cidade um pouco menor. A gente está em São Paulo, tem 12 milhões, saiu esses dias, é a maior cidade disparada. Aí é, são nichos e nichos, cada bairro é quase uma cidade. Mas tem centros culturais ali da sua cidade que podem ter eventos e você pode colocar a sua marca, tanto em parceria com outras marcas, quanto levar a sua marca, fazer degustações, então você pode fazer degustações em eventos, degustações, então formas de divulgar a sua marca, e você pode escolher ainda pequenos folhetins, eu vou colocar folhetins e revistas do gênero, mais revistas aqui ó, revistas, é, pequenas revistas de bairro, sabe, às vezes tem uma revista específica com anúncios, é mais barato e atinge só o seu bairro, por que eu estou falando isso? Se essa loja física aqui, ela vende perfumes e cosméticos apenas num raio ali de atendimento, não adianta divulgar isso para muito longe. Então, pequenos folhetins de bairro, de colégios, às vezes com as mães dos alunos. Então, tentar fazer com que a sua informação, a informação do seu produto, chegue no seu público-alvo que está ali na região. Ah, Bruno, mas não tem online? Tem sim, vamos aqui, no online. Nesse caso... Nesse caso aqui, como é uma loja física, que atende uma região específica e não vende online, os canais de divulgação online, eles são complementares, o que a gente chama de cross-channel. Aqui, nos seus panfletos, nos seus materiais, você pode indicar o seu site, você pode indicar o seu Facebook e até o seu Instagram. Instagram, que são mídias sociais, certo? Mídias sociais aqui, ó. Tá bom? É, mas por que você não pode se dedicar exclusivamente a isso? Porque muita gente hoje em dia acha que marketing e acha que internet é só Facebook. aí ah, eu vou fazer um monte de post lá. Vamos falar em outros posts, lá no meu Facebook eu falo um pouco disso. Então o Facebook tem um, um sistema de entrega, é um pouco diferente. Então use o marketing digital, nesse caso aqui, como complemento. Então aqui no seu site, você coloca suas promoções, coloca seu telefone de contato, coloca seu WhatsApp para você fazer um atendimento e um pós-atendimento. Você No seu Facebook, você divulga ele aqui no seu público-alvo, e lá você pode divulgar promoções exclusivas. Você vai começar a construir posts posts para gerar engajamento, tirar foto, se todo mundo que vai comprar lá e quiser tirar uma foto, enfim. Ele vai complementar a estratégia, mas você não vai depender de um único canal. E aí vem mais legal, você pode também, por exemplo, é, captar o e-mail de todas as clientes que vão até a sua loja. E aí, através de sistemas de e-mail, você pode mandar promoções específicas, você pode fazer é, uma série de outras promoções e uma série de outras é, táticas para enviar uma comunicação para esse público, certo? Canais digitais. No outro exemplo, se você tem um aplicativo, por exemplo... É, as vendas são online, no aplicativo então quais canais você pode divulgar? Bom, você poderia ter um site, com certeza ainda vou colocar aqui um site barra app, que é uma boa ideia que é um aplicativo e aí, aqui dentro da parte de aplicativo, você pode divulgar dentro do Google Store, da, do Google Play, da Apple Store, do Windows, mobile phone, etc. Então, tem toda uma técnica aqui dentro de trabalhar isso. As mídias sociais, que envolvem várias mídias, não só o Facebook, tem LinkedIn, tem YouTube, tem Instagram, tem Twitter, e por aí vai. Se é na área de livros, tem aqueles Scooby Goodreads, e na área de fotos tem outras, e por aí vai embora. Depende do nicho do seu negócio de novo. Você ainda pode trabalhar e-mail marketing, automação de e-mail, vamos falar mais sobre isso. Dá para trabalhar para divulgar suas promoções, divulgar o seu, o seu negócio. Trabalhar com marketing de afiliados, que no mundo digital é como se fossem as parcerias. Você paga uma porcentagem pela indicação ou até pela venda do seu produto online. Existem várias plataformas que te ajudam a, se co a conectar o seu produto com as pessoas que são as divulgadoras. Vamos falar muito disso aqui porque é super bacana. Anúncios. Existem várias formas de anúncios. Anúncios nas mídias sociais, anúncios em portais, anúncios até com disparos de e-mails, anúncios para você comprar leads que são potenciais clientes, enfim, uma série de canais que você pode divulgar. Então não é só Facebook, não é só mídias sociais. Pensa bem, quando você ficar preso a um único canal, se esse canal dá alguma coisa errada, toda a sua estratégia vai por água abaixo. Eu já tive cliente que toda a divulgação estava no Facebook. O Facebook muda o algoritmo e começa a entregar menos orgânico, e aí você fica rendido. Às vezes você está só no Twitter ou só disparando e-mail. E aí a sua ferramenta de e-mail é, começa a cair em spam, o seu profissional vai embora. E você tem, começa a ter uma série de problemas com entrega, lá etc, etc. E aí? Você fica refém. Então é interessante você ter mais de um canal. É isso aí, falamos de canais de divulgação de marketing, aqui eu trouxe alguns exemplos de canais offline, seguindo os exemplos que a gente falou você pode fazer parcerias, você pode estar com sua marca em eventos jornais e revistas, tanto de nicho do seu bairro com folhetins, que seja mais barato e atinja um público mais específico, como os de massa, aí depende do estágio que está o seu negócio TV e rádio, a mesma coisa, a gente tem TV paga, tem TV online, tem uma série de coisas rádio também, tem rádio online, rádio por aplicativo, então isso aqui se abrem outros, vários patamares. Marketing de guerrilha, eu achei legal colocar aqui, porque você pode fazer eventos com intervenção, seja num, numa, na rua, num parque, fazer vídeos virais, isso aqui então, é uma forma de divulgação também. E vocês se dá para ver embaixo o Trade Marketing, que é você trabalhar direto no ponto de venda. No exemplo lá que eu dei da minha amiga, na loja dela também ter comunicação de promoção, de programa de fidelidade, banners, banners ali na, na, no lado de fora, dependendo da lei da sua região. Mas trabalhar também o seu ponto de venda. Então é Trade PDV, de ponto de venda. E no online eu trouxe site, tudo que eu falei para vocês, aplicativos, mídias sociais, e-mail, afiliados, que são as parcerias online, anúncios que tem várias, programática, Facebook Ads, Google AdWords e por aí vai. Aqui em conteúdo a gente pode trabalhar SEO, que é o Search Engine Optimization. E é isso aí, tem um monte de canais de marketing digital, esse vídeo ficou gigantesco. Eu sou o Bruno Pérez, obrigado por mais uma visita, espero que você tenha ficado até o final. Aqui vão aparecer, eu tenho que sair do meio da tela aqui, assim, ó, porque vão aparecer os vídeos, principalmente esse de planejamento e esse de benchmarking, que vão ajudar você a planejar mais o seu negócio. Aqui, ó, bolinha para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, comenta, manda suas dúvidas e nos vemos na próxima. Valeu!